Pessoal, estamos chegando no final dessa campanha graças a você, graças a todos aqueles que nos ajudaram, nossa equipe, o pique de todo o movimento da nova política da sustentabilidade. Agora é a hora de fazer a diferença. Temos que estar juntos nessa reta final e vamos estar juntos na Rua Girassol, 555, domingo, dia 30, às 15h30. Lá junto com a Marina Silva, com a Soninha, com o Ricardo Abramovay. Nós vamos ter uma super roda de conversa, fazendo o balanço de como é que as coisas evoluíram até aqui, o que, é que a gente precisa fazer nos últimos dias e mostrar para todos que a questão da sustentabilidade é um sonho maior que está no coração e nas mentes de todos nós. Vamos lá, na última semana, fazendo a diferença, vamos fazer com que esse mandato Aconteça e fazer a diferença em São Paulo. Um grande abraço e vejo vocês lá, dia 30, 15h30, hoje girassol 55.